Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre instalação do Project Server 2010. Meu nome é André Xavier, sou diretor da BHS, sou MVP em Project e criador do blog do Project. Nesse vídeo a gente vai passar primeiro pelos requisitos de instalação, os passos de instalação propriamente dito, migração, então como que é feita a migração do Project Server 2003, migração do Project Server 2007 e assim por diante, e modo de compatibilidade. Então primeiramente sobre os requisitos, então os requisitos de software, então a gente precisa ter o sistema operacional 64 bits, é, não tem mais suporte ao Windows Server 2003, então se você quer fazer uma migração ou uma instalação do zero e tem os servidores usando Windows Server 2003. Então, esqueça, você vai ter que precisar de uma nova máquina. Agora, se você já tem uma do Windows Server 2008, mas é 32 bits, a mesma coisa, você também não vai conseguir fazer a instalação. Você precisa ser no mínimo Windows Server 2008 64 bits com o CSPEC 3. Ou Windows Server 2008 R2 64 bits os bancos de dados ele tem suporte para SQL Server 2005 2008 2008 R2 e 2012 todos 64 bits é, lembrando que 2005 tem que ter o CSPEC 3 2008 tem que ter no mínimo o CSPEC 1 tá? é, lembrando que o suporte ao Windows Server 2012 ele só começou a valer a partir do Service Pack 1 do Project Server 2010, então é, se vocês estiverem fazendo instalação usando o SQL Server 2012, é, confira se só a mídia de instalação já contém o Service Pack 1, ok? Sobre os browsers. então é, Antes do CSPEC 1, a gente só tinha suporte ao Internet Explorer. Após o CSPEC 1, a gente tem o suporte né, do Internet Explorer 7, 8 e 9. Né? Antes do CSPEC 1, era só o 7 e 8. E a gente passou a suportar é, outros browsers, como o Firefox, o Chrome e o Safari. Lembrando que esses três browsers, eles não funcionam para todas as páginas e telas do, do Projeto Serve. Somente a página inicial, minhas tarefas, quadro de horário e todas as funcionalidades nativas do SharePoint. Então o site do projeto também vai funcionar. Okay? A instalação. Então, Quais são os passos para fazer a instalação? Primeiro, pré-requisito. Instalar o, os pré-requisitos do SharePoint. Durante a instalação, ele, ele já faz essa, essa instalação dos pré-requisitos. Isso ajuda bastante, não, não ter nenhum nenhum edinho plugin ou executar o que tenha que instalar antes e, e acabe passando despercebido. O SharePoint Server 2010. Lembrando que você tem que ter a chave de ativação do Enterprise. Project projeto Server só funciona com o SharePoint Server Enterprise as mídias do Project Server em si e depois você deve configurar o serviço de repositório de seguro, o aplicativo de serviço do Excel e o aplicativo de serviço do Project Server. Okay? Migração. Então, a gente tem dois cenários básicos, que é a migração do Project Server 2003 para o 2010 e aí a gente vem com algumas observações. Primeiramente, não existe migração do 2003 direto para 2010, você tem que passar pelo 2007, tá? Então, primeiro você migra 2003 para 2007, depois do 2007 para 2010. O que a Microsoft acabou é, tentando ajudar os parceiros e os clientes foi, ela disponibilizou uma máquina virtual, que ele chamou de Virtual Migration Environment. Essa máquina virtual, ela já tem o um 2007 instalado, então o que a gente faz? Pega o um banco de dados do 2003, coloca nessa máquina virtual, migra os dados pro 2007, pega os, os bancos de dados migrados do 2007, coloca na máquina onde tem o 2010 instalado e ele vai fazer o upgrade das bases. E com isso você depois descarta essa máquina virtual que você usou durante esse processo. ok então, quais as fases para usar o, o Virtual Migration Environment? Primeira coisa, você tem que configurar um Hyper-V, ela ela funcionando com Hyper-V. É, e aí você tem vários scripts lá, tanto como para pré-migração, depois você executar a migração dos dados mesmo, depois você tem novamente que rodar alguns scripts pós-migração, tá? E aí depois fazer Pegar a base né, e fazer upgrade usando, usando essas bases num, num servidor que tem o Project Server 2010. Migrando do Project Server 2007, então, algumas observações. Mínimo de CS Pack 2, tanto do Project Server quanto no SharePoint. Lembrando que no 2007 a gente poder, podia ter né, instalações com SharePoint Service e não Server, agora no 2010 é só com Server. Tem alguns campos personalizados que são agora nativos, então você tem que checar se você, se você não está usando campos com o mesmo nome antes de fazer a migração, e tem, algum, tem um script também de pré-migração para fazer alguns, alguns cheques na, na sua base antes de migrar. E aí a gente tem duas formas de migrar, a InPlace e a Database Attach. Então, como que funciona a InPlace? A InPlace eu tenho um servidor que já tem o um 2007 instalado, eu vou simplesmente pegar os bits do 2010, instalar por cima, rodar o Configuration Wizard e ele vai fazer o upgrade das bases, quer dizer, eu tenho a mesma, o mesmo servidor Instalo o 2010 em cima do 2007 e ele faz o upgrade. É, esse cenário eu vejo como não sendo o mais recomendado. O mais recomendado seria o Database Attach, que é o que Você tem um servidor com 2007, com as bases é, do Project Server do SharePoint. O que, que você faz? Você copia essas bases para o 2010, na hora que você aponta o Project Server 2010 para as bases do 2007, ele faz o upgrade das bases. Com isso, você elimina depois o servidor que estava utilizando o 2007 e fica com um o servidor novinho do 2010. É o cenário ideal, o mais recomendado, aí vai muito da, da possibilidade de, de cada um no, no, no seu ambiente. Modo de compatibilidade, é, quando a gente faz a migração e, e uma observação somente quando ocorre a migração, o modo de compatibilidade ele não é habilitado numa, instala, numa instalação do zero, ele é só habilitado após uma migração, ele possibilita que o Project Professional 2007 consiga conectar no um Project Server 2010. Lembrando que o Project Professional tem que ter, no mínimo, o Service Pack 2 instalado. Qual que é a vantagem e a desvantagem do modo de compatibilidade? Tá? É, como eu disse, ele não é instalado do zero, somente na migração. Ele habilita que os usuários de Project 2007 conectem um Project Server 2010. Mas os usuários de Project 2010 vão perder algumas funcionalidades. Alguns recursos que o Project Professional 2007 não tem serão desabilitados para os usuários que tem Project Professional 2010. Para que, que é interessante, então, esse recurso? Imagina que você tem um, um grande número de usuários usando Project e ah, você fazer a migração do servidor é fácil, é uma máquina só. Mas imagina que você tenha, sei lá, cem, 100, mil usuários de Project. Você não vai conseguir fazer instalação todas num dia ou numa semana. Vamos, talvez, levar um mês, até meses. Então, qual que é a ideia? Vai migrando o Project, então o pessoal que ainda está com 2007 vai continuar podendo trabalhar. Mas, claro, essa funcionalidade não é para ficar ativado. Ela não é recomendada pela Microsoft para utilizar em produção é, pela vida toda é durante a fase de imigração é um é um período mesmo curto de tempo tá lembrando que quando for desabilitar da in em todos os projetos e salvar o modelo global após desativar a funcionalidade e outra coisa é uma vez desabilitado a funcionalidade você não vai conseguir mais habilitar ela de novo então Tirou o modo de compatibilidade, não tem como mais voltar. Ok? Espero que tenham gostado. Obrigado.